What's up, guys? Hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Paulo do canal, Mr. Teacher Paulo. Hello! E hoje eu tenho alguns clipes de sotaques americanos e eu vou fazer um desafio com você, eu vou tocar os sotaques e você tem que adivinhar precisa de onde é. Adivinhar os ataques americanos. Fácil, fácil. <risos> mas primeiro você quer falar um pouquinho sobre o canal? Sim, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer. A gente gravou um vídeo no meu canal também, né? Uh -huh. Depois assista lá, ficou bem legal sobre isso. Fica vocês. muito bacana. Eu tava muito nervoso, cara. Vocês não tem ideia, <risos> mas dá muito. Eu fico muito nervoso com eu encontrar uma galera que eu já assisto. Então. Tô muito tiete aqui, tô parecendo um... <risos> fan. I'm a fan. <risos> então. É um prazer estar aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou professor de inglês há mais de 10 anos. No meu canal eu falo muito sobre pronúncia. É uma coisa que eu acho... você acha muito importante, não acha? É, muito importante mesmo. Eu acho que pronúncia é mais importante até do que gramática. Quando a pessoa pode até saber Sim. gramática, se não pronunciar direito, o americano não entende. As pessoas vão te entender com a gramática errada, mas com a pronúncia errada é mais difícil. Sim, é, é bem complicado. É uh -huh. bem complicado. Eu tento muito trabalhar com a pronúncia também, tenho muitas aulas sobre gramática, uh -huh. né? básico e intermediário. E é um canal legal, eu gosto muito de fazer, tipo, uma cara mais divertida para que uh -huh. seja um, um ensino de uma maneira que a pessoa nem perceba. Então, uh -huh. você está assistindo um vídeo, depois você assiste o outro, quando você vê, você já assistiu uns três, quatro vídeos, <risos> já aprendeu muita coisa de inglês. Então, por favor, se inscrevam no meu canal, Mr. Teacher Paulo, Legal, vamos lá. Um, ok, você não pode ver ah. porque eu vou colocar o primeiro aqui. Tô, eu tô nervoso. Essa é fácil, tá? A uh -huh. é, primeira é fácil. Eu tenho que acertar o estado ou a região? Um, alguns são regiões, mas alguns são uh, estados, ou cidades. Tá, tá. tá. Ok, beleza. Primeira. Evening again, um tempo que eu fiz um vídeo. Rather busy. I just graduated college, and I'm now in the real world, looking for a job. Genova, novo? okay. Evening again, y'all. Um, sorry, it's been a while since I've made a video. I've been rather busy. Um, I just graduated college, and I'm now in the real world, looking for a job. Ah, okay. um, um, <laughs> Ela... uh, eu vou dar uma um dica. Ela falou y'all. Ah, yeah. sul. É o do sul. sul, é do sul. Bem do sul. É, que estranho. Ela falou tipo... <risos> Elas falam muito devagar uh -huh. e é bem forte o sotaque, é, bem, é bem, bem forte mesmo. Seria lá pra Carolina? É um sotaque que eu, eu, eu, eu estive lá e achei muito, muito difícil de entender. É, é muito difícil para eu entender Sério eu também. Mesmo? Não, é... é... É bem pesado, mas eles falam muito devagar, então é mais fácil entender. Os sotaques do tipo Louisiana, hum. eles falam meio... Rápido? Meio, não rápido, mas eles não não falam geret, diretamente as palavras, eles cortam e misturam, então Sim. por isso fica... mas geralmente as outras pessoas do sul falam mais compridos e... e devagar, completo. e ah, deve ganhar, então fico mais fácil de entender. Legal. Meigo. Tá bom, você ac acertou primeiro. While <risos> I'm at <Aí>. it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe, and join the National Guard. I could be elected president. The mean? Mais uma vez, por favor. <risos> Cara, eu, eu chutaria Nova York, alguma coisa aqui pra ah, pegar. The, the National, guard. I could be the national guard. É aqui, pra cá, pro Nordeste? Northeast? É. É, é Boston? É Boston. Ah, você acertou! <risos> Boa! Eles têm um. um Boston! B, é, Boston! Coffee co... Ah, não, Coffee é Jersey. Jersey que fala Coffee. Oh, Sim, é fácil né? Agora fica mais difícil. e esse era o Oh my god! <laughs> Eu tava tão cheio de esperança. Ok, pronta. Uhum. -huh. Really curry goat com Eu não a curry goat curry goat. goat. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? tá parecendo da Alaska. Alaska? Não, não é... Eu vou, vou dar um hint para você. Uh -huh. Não é dos Estados Unidos. Ah, tá. estar então, oh, tá da... parecendo Alaska, Eu não tá oh, tô... Alaska não tem um sotaque meio... Não, não. Não sei. O acho pessoal, que não. Acho que o pessoal do Alaska ah, tem um sotaque é? meio do Texas, ah. só que com alguma coisa a mais. Eu não sei. Ele é de um outro país. É de outro país? Uh -huh. Ah, agora fica mais fácil. Uh -huh. Vai lá, vai. Ah, ele falou. Ele é da Jamaica. Ah, não ia acertar nunca, cara. Me, me love, me love. Eles falam me love. Me love. Me love. Não, I love, me love. Sim, sim. Ele uh, falou é okay. errado, né? O inglês é meio tipo, assim, gramaticalmente uh -huh, quebrado, é errado, né? É errado, errado. Ok. Não, americano é certo, tá mas eu sou. <risos> tá bom. E a última é essa aqui, mais um país, tá? My usual morning starts with me trying to wake up, and then I grab my phone, which is placed somewhere close to me from the night before. <risos> Ué. De novo, de novo, de novo. Ela continua falando? Acho que sim. Okay. Oh hey, it's May, and today okay. I'm going to be showing you my morning routine spring edition. Eu não conheço esse A o morning starts with me trying to wake up, And then I grab my phone which is placed somewhere close to me from the night before. Before. Before. Agora lascou. Por quê? Ela falou before. Uh -huh. Então before pode ser British? Mas pode ser também australiano. Hmm. Mas hmm. o australiano é muito forte. Uh -huh. Seria Nova Zelândia? <risos> Acertei? Acertou! Caramba! <risos> muito bom, muito bom. É, mas assim é. eu passei na escola. Assim. Eu achei que você não iria acertar assim. É por causa do Senhor dos Anéis. Eu assistia muito, eu aprendi inglês com o Senhor dos Anéis e ah, é? uma, uma parte da do, do, do equipe, do, do cast e uh -huh. da crew, era da, da Nova Zelândia. Ah. Foi filmado lá, né? New Zealand. Então, foi isso? Você acertou todos, né? Não, aqui só um, né? Ah, você errou no... Jamaicano. Jamaica Jamaicano. Mas isso é muito difícil. Sim, sim, sim. Mas uh, eu fiquei, fiquei impressionado com que você acertou Nova Zelândia. Ah, foi muito bom. <risos> também fiquei impressionado. <risos> muito legal, gostei ah. demais. Foi bem legal, bem interessante. Então, gente, não esquece de dar uma olhada no vídeo que a gente fez no canal dele. Ficou muito bacana também. Muito legal. E espero que vocês tenham uma boa semana. Obrigado, Paulo, por vir aqui gravar comigo. Eu que agradeço. <risos> e espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Bye.